Oi pessoal hoje eu estou com um paciente de 27 anos que foi submetido a radioquímio e cirurgia para remoção de lesão em palato duro na verdade ele tinha um linfoma e hoje ele traz sequelas desse tratamento Porém, ele não foi orientado por nenhum profissional nenhum serviço que ele esteve presente em relação a sequelas as consequências, dentre elas, a cárie de radiação. Então, hoje ele traz o início de cárie de radiação. Nós vamos fazer o controle, a preservação. Inclusive de lesão, de mucosa, xerostomia. Pode pôr a língua para fora, por favor? De geosia. Hoje ele está bem melhor. Pode guardar? Mas a gente pode fechar? Sorrir? Hoje a gente precisa orientá-lo a preservar e manter os dentes para que não haja nenhum mais problema em relação à doença. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Tiago.